Fala, galerinha, beleza? O outro aí, ó. Estamos vindo aqui brincando, tá na saudade com o MT. Salvador me desse trânsito maravilhoso. Divertido. Muito bom, muito bom, muito bom. E eu tô procurando um lugar para fazer placa, vou ter que ir lá na Saramandaia, né, atrás do Detran, né, ali em cima. É, exatamente, a gente tem aquela, aquele cartel, né. vou faz placa. É incrível, né, tá todo mundo no mesmo lugar. Mas tudo bem, tem que ir lá a gente vai uma motinha gostosa E balança mais Tô sentindo mais leve porque eu tava andando de 3 Então a bicha é pesada véio. Então qualquer movimento tem que puxar com vontade Pô, eu tô puxando a MT aqui, tá vindo Igual uma pena Que subir aqui, acho que é isso. Véio. Eu vou arriscar. Eu, eu não lembro. Geralmente, o pessoal marca com a gente aí, marca aqui no estacionamento do Detran, mas eu vou logo lá porque eu tô, tô com pressa. Que resol resolver logo esse negócio, eu nem sabia que se Detran não funcionava. É, mas peraí, se eu subir aqui, não, não, não, não é aqui não, é subo na próxima. Sobe na próxima? Não sei. Agora que deu. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. bet yeah. é placa, replaque replaque, tudo de placa aqui, velho. É? para cá.